Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês mais um microfone da Mamen, dessa vez o KM380. Eu já fiz o review do 280 também, então se você quiser assistir o 280, é só clicar no link na descrição ou aqui no card, tá? E a principal diferença entre o KMM 280 e o M360 é o tamanho e a impedância, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha nas especificações técnicas antes de comprar o um microfone, né? Ver se se encaixa no seu tipo de produção. O que eu gosto nesses microfones é que eles podem ser alimentados tanto via phantom power quanto a bateria. Isso, meu... Facilita muito o seu workflow, porque aí você pode utilizar inúmeros gravadores para poder é, gravar o áudio desses microfones, né? Não vai ficar se prendendo se é phantom Power, se é a bateria. Você pode estar utilizando qualquer gravador, para ser bem sincero, que suporte aí o XLR e, né, você pode fazer seu trabalho aí na paz, sem problema, sem preocupação. Outra coisa, ainda falando de XLR, ele tem um cabo de 5 metros, né? XLR verde fluorescente o meu workflow isso funciona muito bem Porque às vezes eu vou gravar alguma entrevista em ambientes escuros né? E eu não quero tropeçar no cabo Porque é um cabo grande, né? 5 metros eu não, não, Às vezes eu preciso dele é grande desse jeito E né? tropeçar se torna aí um risco E ter esse cabo nessa cor evita que isso aconteça né? Mas claro, você pode trocar, trocar ele por um cabo preto XLR Não é caro o cabo XLR Então você pode estar tá trocando o cabo dele Por um cabo XLR tradicional pretinho sem problema nenhum Mas pro meu workflow Se torna um Pro, né? Aí basta ver se isso é um Pro ou um Contra pra você Pro seu tipo de trabalho Esse aqui é o áudio do microfone, né? Todo esse, esse vídeo tá sendo gravado com o um microfone Ele tá aqui bem na minha frente Eu tinha colocado ele na mesa Mas ele tava pegando muito som, né? Uh, na hora que eu tocava na mesa, então ele tava pegando bastante do toque na mesa Então resolvi colocar ele na posição que geralmente eu coloco para fazer os vídeos Não tão perto assim né, mas eu quero que vocês tenham noção que ele está aqui na minha frente né Então esse aqui é o áudio do microfone E esse aqui agora é o áudio da Euser, que é a câmera que eu utilizo para gravar os vídeos e Vocês podem ver que a Euser pega bem mais no ambiente né e esse microfone aqui ele já é um microfone mais é, direcional, né? Ele é super cardioide, então ele vai pegar exatamente o que está de frente para ele e ele tem um filtro de redução de ruído então se você tiver em ambientes muito muito muito barulhentos você pode estar utilizando o filtro para te ajudar com isso, tá? Para adquirir o seu já sabe é só clicar no link na descrição. Na caixa você encontra a espuma, né? O suporte para sapata caso você queira colocar em cima da sua filmadora queira colocar em cima da sua câmera, você também conta uh, com o microfone propriamente dito né? e o cabo XLR com 5 metros, tá? que nem eu disse para vocês, eu gostei dessa cor, eu gostei bastante mesmo, quando eu abri a caixa eu, tomei uma su eu fiquei surpreso com o cabo, né, porque na caixa, na caixa é um cabinho né, preto né? e quando você abre tem esse cabinho verde e eu gostei bastante. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e comenta, claro. E também não se esqueça de, curte, de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.